Lançada em 2016 e ainda muito presente no mercado brasileiro, a Canon G7X Mark II ainda é uma câmera muito procurada para quem quer fazer vídeos para o YouTube e também para quem quer criar conteúdos. Mas será que vale a pena ainda comprar essa câmera ainda este ano? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Acompanhe aí. Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones. Dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Muito bem, nós vamos trazer nesse vídeo uma análise desta câmera compacta avançada da Canon, a Canon G7X Mark II. E nessa análise nós vamos tentar decifrar se esta câmera aqui ainda vale a pena você comprar a esta altura do campeonato, ou seja, neste ano de 2021, 2022, sendo que esta câmera é de 2016. Será que essa câmera... É uma boa câmera? Ainda é uma boa câmera para você fazer conteúdo ou fazer vídeos no YouTube? Para tentar ajudar você nessa decisão, vamos falar um pouco então dos principais benefícios ou principais características que esta câmera tem. Vamos começar então falando do sensor dessa câmera e da capacidade de processamento que ela tem. Ela tem um sensor de uma polegada que é um sensor bem maior aí que o um sensor de celulares o que ajuda aí bastante aí na hora de captação das imagens, permitindo a entrada de mais luz e também trazendo imagens mais nítidas. Ela tem um processador Digic 7 da família da Canon, que não é um processador muito antigo, é um processador até que equipa câmeras bem recentes da Canon, e que dá conta do recado, aí principalmente na hora de inicializar a câmera, na hora de fazer disparos contínuos. Com relação à fotografia, essa câmera é capaz de fazer fotos de até 20.1 megapixels. O que é uma resolução bem legal aí. É uma resolução que dá para você fazer boas fotos. E ela também tira fotos em JPEG e em RAW. Então você pode trabalhar essas fotos em RAW e dar aquele processamento bem legal para suas fotos. Na parte de vídeo, você vai encontrar aqui ela gravando em resoluções máximas de... 1080p, ou seja, em Full HD, a 24 quadros por segundo, 30 quadros por segundo e 60 quadros por segundo. Em 60 quadros por segundo, você vai ter possibilidades aí de fazer algumas gravações em slow motion, diminuindo aí a velocidade pela metade. Você consegue então ter um slow motion até bem aceitável com esta câmera. A G7X tem um bom sistema de autofoco, embora não seja um sistema tão moderno quanto os que existem hoje na Canon, que nós temos hoje na Canon, o sistema Dual Pixel Autofoco, que é aquele sistema que rastreia o seu rosto, então você consegue ficar em foco, movimentando o seu rosto. Esse sistema de foco Dual Pixel não tem nesta câmera, porém, ela tem um bom sistema de autofoco, mas que eu vou comentar alguns pontos que não são tão legais assim, mais para o final do vídeo. Mas, de uma maneira geral, ela faz bem o foco, ela tem um bom sistema de foco, em fotografia e também em vídeo. E para falar em fotografia e vídeo, podemos ver que ela tem aqui um recurso bem legal que é o visor articulado, o visor LCD que muita gente procura aí para fazer vlog, para fazer aí o seu vlog ou até mesmo tirar uma foto, um selfie, né, com o visor articulado que é bem legal dessa câmera, é um grande recurso, é curso recurso bem legal. E esse visor aqui da câmera é um visor touch, que vai facilitar você na hora de operar os menus, ó, você pode tocar, e também é um visor que tocando você faz o foco, você consegue focar por aqui, o que é um recurso bem interessante dessa câmera, que vai ajudar muita gente que se grava sozinho, né, que grava um vídeo sozinho coloca a câmera na frente, tem um enquadramento e tem condições de mexer nas configurações sem ter que ficar mexendo em botões aqui atrás. Então você consegue isso com o visor touch desta câmera aqui, que é bem legal. Ainda na parte de vídeo, essa câmera tem um sistema de estabilização digital. E o que, que isso vai representar para você? Quando você estiver com a câmera na mão, principalmente para fazer vlogs, ela vai tentar diminuir essas vibrações da sua mão, ou seja, o chacoalhar, né? a mexida, que os solavancos que a sua mão dá, na imagem, vai tentar estabilizar de forma digital. Ela tem uma estabilização ativa, que é uma estabilização mais avançada, e uma estabilização padrão. Em ambos os casos, a estabilização funciona muito bem, porém, a imagem cropa um pouquinho, ou seja, aproxima um pouquinho. Não chega a incomodar, ainda você consegue aí um bom ângulo de visão. A G7X possui também aqui um conjunto de lentes fixas, que tem o range, o equivalente aí no fio frame, de 24mm até 100mm, e você consegue dar zoom, você consegue utilizar a câmera para dar zoom, você consegue um zoom de até o equivalente a 100mm na full frame, e você tem aqui uma abertura, um grande trunfo dessa câmera, a abertura de 18 em 24 mm e 2.8 em 100 mm o que é bem legal, vai entrar bastante luz aqui no sensor, você vai ter uma imagem bem clara e você vai ter um pequeno desfoque de fundo, mas vai ter um desfoque de fundo agradável utilizando as lentes dessa câmera. Essa câmera também tem um recurso aqui chamado de ND filter, o que é esse recurso? Quando você estiver num um dia muito ensolarado, muitas vezes as configurações da câmera não são suficientes aí para captar a imagem dentro da exposição correta, então a sua imagem pode ficar muito estourada. Então, existe esse recurso de ND filter que funciona como se fossem uns óculos escuros aqui para suas lentes, que vão ser colocados aqui na lente, internamente é colocado o ND filter e faz com que a imagem consiga voltar na exposição normal, o que vai facilitar você fazer imagens, principalmente em dias muito claros. Você utiliza o ND filter interno que tem dela, então você não precisa comprar nenhum filtro, né? um filtro de densidade neutra, que é o ND filter, para colocar aqui na frente. Internamente ela já tem isso e já vai facilitar a sua vida. Então, é um outro recurso bem legal dessa câmera. Um outro ponto positivo dessa câmera é que ela tem conectividade total. Você tem aqui o Wi-Fi, você tem aqui Bluetooth e você tem NFC. Apesar de ser uma câmera de 2016, você tem uma câmera bem antenada aí com os recursos tecnológicos de hoje. Então você não vai ter problemas para transferir os seus arquivos daqui para o seu celular utilizando essa câmera. Um outro ponto bacana aqui dessa câmera, principalmente para quem faz vídeos noturnos ou vídeos com pouca luz em ambientes com baixa luz, é que essa câmera aqui, apesar de ter um sensor de uma polegada, ela se sai muito bem em situações de baixa luz. Eu estou deixando aí para vocês aí uma comparação entre esta câmera e o meu celular, para vocês terem uma noção aí do comportamento dela, no mesmo ambiente que o meu celular, vocês podem perceber o quanto o meu celular granula e quanto que a G7X Mark II consegue filmar bem com pouca luz. Uma outra coisa legal dessa câmera, por ela ser uma câmera da Canon, você já vai ter aqui a imagem que é produzida pela câmera, uma imagem com uma ciência de cor agradável. Você vai ter cores, boas, boa ciência de cor, boas cores, tom de pele, as cores que a câmera capta são muito boas. Você não precisa praticamente fazer nenhum tipo de correção de cor, mas caso você queira, você pode também instalar aqui um perfil flat chamado Cinestyle e vai gravar de forma... Mais assim de saturada, que você pode fazer uma pequena colorização, um pequeno color grading posterior, caso você queira. A G7X, apesar de ser uma câmera compacta, ela traz para você esse flash aqui, que é o flash pop-up, que é bem legal esse flash, para você tirar fotos aí. E você pode, inclusive, rebater ele para cima aqui, que é um recurso bem interessante, principalmente quando você não quer aquela luz de flash chapada na frente da pessoa que você está tirando a foto. Então ele tem esse flash que é embutido, você pode colocar aqui e ele fica bem legal, embutido, nem aparece. Fica bem tranquilo aqui. Outro ponto bastante positivo dessa câmera é que ela é portátil. Ela é pequena, leve, cabe no bolso, dá para você levar em viagens. Ela é pequena. E aqui atrás, ó, você vai ter aí uma série de botões. É muito fácil operar a parte tátil. Na hora que você toca aqui nesses botões, você consegue ver aqui uma boa pegada, uma boa textura, tanto nesses botões. Tem um botão aqui de compensação e exposição aqui em cima o que é um botão bem interessante ela tem esse anel aqui da frente que você pode configurar para dar zoom ou para alterar por exemplo a abertura enfim em termos de ergonomia de portabilidade de até mesmo de você pegar ela aqui ela é bem bem agradável principalmente quando você está fazendo vlog vlog você segura ela na mão Parece que ela encaixa bem na sua mão, então nessa parte de ergonomia, nessa parte de portabilidade e facilidade para você transportar, essa câmera é muito legal. Muito bem, falado todas essas vantagens aqui da Canon G7X Mark II, vocês devem estar se perguntando, o que, que essa câmera então, Gil, tem que não é legal? Então vou falar aqui já a primeira desvantagem dessa câmera. Essa câmera não possui uma entrada para microfone externo. Então, por exemplo, se você estiver num lugar público, onde tem muita gente falando ou tem algum tipo de barulho, o fato de você colocar um microfone externo na sua câmera vai facilitar bastante a captação do seu áudio, vai individualizar o áudio para você. No caso aqui da G7X, por ela não ter essa entrada de microfone externo, você vai ter que contar com os microfones que ela possui aqui nesta parte de cima que são esses pontinhos que você vê aí, não sei se consegue ver na imagem, que são os microfones internos desta câmera. Esses microfones, para você fazer vlogs, microfones internos, para você fazer vlogs aqui, nessa posição aqui, bem próximo do seu rosto, eles até funcionam bem, eu até gosto bastante da qualidade desses microfones. Porém, se você afastar a câmera, for colocar a câmera mais distante de você, realmente esses microfones aqui... Vão pegar muito ruído do ambiente. E também vão sofrer muito a influência do vento. Embora você possa comprar aqui. Alguns protetores de vento que você coloca aqui em cima. Mas esses microfones internos não são tão bons assim. O ideal seria que ela tivesse uma entrada para microfone externo. Como eu estou mostrando no detalhe aí da Canon M50. Que é outra câmera que tem esse recurso. Então você consegue então colocar o microfone externo. E conseguir um áudio de melhor qualidade. Uma outra desvantagem dessa câmera. E essa desvantagem é por conta da data de fabricação dela 2016 esta câmera aqui não possui uma saída HDMI limpa e o que é uma saída HDMI limpa a saída HDMI limpa é aquela função que quando você conecta a sua câmera num computador para fazer lives não vão ficar aparecendo aqueles parâmetros da câmera que aparece no visor da câmera então aqui no caso da G7X ela não possui essa saída de HDMI limpa. Um outro ponto não muito legal dessa câmera que você precisa saber é que a bateria dessa câmera não dura muito. É uma bateria pequena, vai durar aí para você utilizar para fotos uns 230 disparos aproximadamente. E utilizando em vídeo, ela dura em torno aí de uma hora você gravando em vídeo com uma bateria nova em condições normais aí de temperatura e pressão. As baterias tendem a variar de duração, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo também sobre baterias, também vou deixar na descrição este link falando sobre baterias, mas assim, basicamente, se você tiver essa câmera, você vai precisar de pelo menos 3 baterias, caso você vá fazer aí um vlog, um vlog de longa duração, um vlog de viagem, para você não ter aquela dor de cabeça de toda hora a bateria estar acabando. Um outro ponto aqui dessa câmera que também pode incomodar é a questão do foco como eu falei essa câmera apesar de ter um bom sistema de foco ela não tem um sistema tão moderno como nós temos atualmente que é o dual pixel autofoco nas câmeras da Canon. então ela utiliza um sistema de foco por detecção de contraste então muitas vezes essa câmera aqui, se você estiver gravando se gravando e aqui no fundo tiver alguma letra ou alguma coisa parecida com o rosto a câmera tende a tentar buscar o foco nesta parte de trás e sai um pouco o foco do seu rosto. Então, esse aí é um ponto negativo dessa câmera que tem como consertar isso. Existe um recurso aqui que é da identificação facial, que você consegue habilitar aqui, fazer reconhecer o seu rosto e depois, na hora de gravar, antes de gravar, você consegue travar o foco no seu rosto. Existe esse recurso, é um recurso que você contorna bastante essa situação da fuga de foco e se você estiver interessado em saber como é que faz isso, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo a respeito. Muito bem, falado todas as características boas e as características não muito boas dessa câmera, a pergunta que você deve estar tendo aí é Gil, a G7X Mark II, vale a pena eu comprar agora em 2021 ou em 2022? Muito bem, então eu vou dividir essa resposta para dois tipos de perfis. Se você... Tem o perfil de vlog, se você quer fazer um vlog colocando a câmera na sua frente, você vai fazer vlogs de viagem, vai fazer aí um vlog de lifestyle do seu dia a dia e você quer uma câmera compacta, prática, que você não tem que se preocupar muito com configurações, e te entregue uma imagem excelente, e mesmo que você tenha que captar um áudio externamente para depois sincronizar, você não se importa com isso, a G7X vai ser uma excelente opção para você em 2021 e 2022. Agora, se você já quer uma câmera que você controle mais as exposições em várias situações diferentes. Você quer uma câmera que tenha entrada para microfone para você ter um áudio melhor para suas produções. Você quer uma câmera mais robusta, que você tenha uma pegada maior, no caso aí para fazer fotografias. Né? Se você quer uma câmera para produzir vídeos para o YouTube, de estúdio com iluminação artificial e que te entregue já uma imagem bem satisfatória, a G7X talvez não seja esta câmera para você. Talvez investir numa câmera DSLR como a Canon SL3 ou numa mirrorless como a Canon M50 ou até mesmo em outras câmeras mais avançadas. Então, nesse caso, desse perfil, a G7X não vai te atender. Porém, se você também tem esse perfil e quer uma câmera B, uma câmera para fazer um segundo ângulo ou uma câmera para fazer aquela tomada que para não perder uma câmera de backup, a G7X pode vir a te atender. Então, resumindo para você de uma maneira geral, uma câmera que hoje está aí concorrendo com SL3, com M50, com M200, na faixa de R$ 4.500 até R$ reais você encontra ela aí no mercado brasileiro. E lá fora você vai encontrar ela por volta de 490 dólares. Essa câmera vale a pena em 2021 e 2022? Sim, de uma maneira geral essa câmera vale a pena, principalmente se você tiver aquele primeiro perfil que eu comentei, que é o perfil da pessoa que faz vlog. Então tá aí essa análise da Canon G7X Mark II Eu estou deixando aí na descrição o link Para você encontrar essa câmera Caso você tenha interesse em comprá-la E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixe o seu like Se inscreve no canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Muito obrigado